Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os verbos. Sabe o que são eles? Bom, verbos são estruturas gramaticais da nossa língua e de qualquer outra. Fazem parte das classes de palavras. Eles muito comumente podem indicar uma ação como, por exemplo, com a palavra comer, mas também podem indicar estado, noção de existência ou um fenômeno natural, como, por exemplo, com o verbo chover. É importante termos atenção com as palavras que lemos, como, por exemplo, com a palavra comer, que pode aparecer de diferentes maneiras, como, por exemplo, comeu, comi, comem, comendo, enfim. Se prestarmos atenção, perceberemos que, mesmo que terminando de maneiras diferentes, estas palavras se referem ao mesmo verbo comer. Bom, vamos ver então alguns exemplos para que a gente consiga ver os verbos funcionando na prática, tudo bem? Nessa tirinha, a Milena mostra para a Mônica como fazer a braveza do Monicão passar. Vamos ler? Tem dias que ele acorda assim, emburrado. Não sei o que fazer. Isso é fácil de resolver. É só ser amorosa com ele que a braveza vai toda embora, assim. Bom, nessa historinha em que a gente vê alguns personagens do Maurício de Souza, conseguimos perceber a presença de alguns verbos nos balõezinhos. Vamos encontrá-los? Tem dias que ele acorda, é um verbo, então, assim, emburrado, não sei o que fazer. Temos, na primeira fala da personagem Mônica, três verbos. A palavra acorda, referente ao verbo acordar, a palavra sei, referente ao verbo saber e o verbo fazer. Na fala da Milena, temos mais alguns, como, por exemplo, isso é fácil de resolver, é só ser amorosa com ele que a braveza vai toda embora. Bom, nas duas falas, temos, então, três verbos em cada uma. Conseguiu perceber? Vamos ver outra tirinha da turma da Mônica para que fique mais claro nos textos a presença dos verbos. Nessa tirinha, a gente vê que a Magali acabou de apresentar uma peça para suas amigas, a Mônica e a Denise. Vamos ler, então. Fim do último ato. Bravo! Uhul! Eu acho que vou ser atriz. E vocês, o que querem ser? As primeiras da fila. Bom, compreendeu a história? A Magali diz que quer ser atriz quando crescer e pergunta o que suas amigas querem. Elas, no caso, dizem que querem ser as primeiras da fila para assistir às as peças da amiga. Bom, voltando ao conteúdo, vamos encontrar os verbos, então, nas frases das meninas? Na fala da Magali, temos o seguinte, eu acho que vou ser atriz. E vocês, o que querem ser? Só aqui nós temos cinco verbos estruturando a frase da personagem. Nos outros balõezinhos, não temos nenhum. Percebeu a função que eles têm? O verbo acho vem da palavra achar, e vem para dizer que a Magali acha, ela pensa, ela acredita que será atriz quando crescer. A palavra ser, por sua vez, é outro verbo que pode aparecer para a gente de diferentes formas, como, por exemplo, sendo, será, seriam, enfim.